E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o tutorial dessa maquiagem Que é simples, mas que você pode dar um toque de cor E olha, faz rapidinho Eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Na correria do dia a dia, um tempinho é o suficiente pra gente fazer aquela make rápida Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz essa maquiagem aqui Olha, que é simples, básica, mas que realmente ela dá um efeito Deixa o rosto assim, olha, mais uniforme, deixa a gente com cara de bonita Que essa é a ideia, realçar as partes aonde a gente tem um detalhe mais. Mais um toque mais especial. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita agora e se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo para ajudar na divulgação. Se você quer saber se tem vídeo novo, é só ativar as notificações. E aqui embaixo eu vou deixar relacionado todos os produtos que eu usei para fazer essa maquiagem. Bom, para começar, eu gosto de deixar a pele hidratada e depois eu também gosto de utilizar um sérum para deixar tudo bem seladinho e preparada para receber a base. A base eu estou utilizando uma de efeito natural. Ela deixa a minha pele bem respirável, não tem uma cobertura muito alta, ela tem uma cobertura média e é construível. Então, essa base eu gosto muito de usar nos dias aonde eu vou ficar, assim, bastante tempo com ela. Esse corretivo, ele é ótimo porque, além de você utilizar ele como um iluminador, ele também faz a correção e você pode utilizar como um contorno. Utilizei uma sombra com uma cor, dois tons da cor da minha pele, somente para fazer um acabamento leve. E utilizei uma sombra mais brilhante, mais cintilante, para dar um glow nesse olho, para não ficar nada muito sem graça somente com aquela aquela sombra. Utilizei o lápis para fazer o delineado e eu fiz um bem fraquinho, bem leve, bem fininho, para não marcar muito e para ser rápido. Aproveitei o lápis e passei também na parte de baixo, na linha d'água, para equilibrar essa profundidade. Para as sobrancelhas, eu utilizei dois tons. No início delas, um marrom mais claro. E do meio para as pontas, com... aonde eu tenho mais fios, eu utilizei uma sombra mais escura. Escolhi a máscara de cílios da Rui Rose, aproveitei e fiz três camadas. Então eu mostro a primeira camada, mostro a segunda e depois a terceira camada. E com um pincel um pouquinho menos carregado, eu passo na linha de baixo. Para deixar a pele um pouquinho mais seca, eu escolhi utilizar o pó solto da Payot. Ele não marca as minhas linhas e deixa um leve brilho na pele. Na hora de borrar a máscara de cílios, a dica é deixar secar e depois, com um cotonete molhado, é só remover. Para fazer o contorno do rosto, eu escolhi esse produto da Sephora. Eu gosto de utilizar eles misturados porque suaviza os tons de Contorno. O blush é da Contém 1 um grama e é esse rosa envelhecido lindo, com dois tons, aonde eu também poderia utilizar um para contorno. Escolhi esse iluminador Duda Fernandes, que ele tem um acabamento muito bonito e uma, uma cintilância perolada. Eu adoro esse efeito. E para finalizar, eu utilizei o batom da Dior. Esse é um batom bem cremoso, bem hidratante. Aproveitei para aplicar em batidinhas bem suaves e fazer o acabamento com o dedo anelar. Esse é um batom que pode também ser utilizado para blush. Ele dá um acabamento muito bonito. E aí, gostaram da make? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, aproveita para se inscrever, curtir esse vídeo e, olha, envia esse vídeo pras suas amigas pra ver que a maquiagem dá pra fazer, olha, rapidinho e super fácil. Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.